E aí, gente verde, todo mundo bem? Olha só, deixa eu te perguntar, você quer saber como ter a energia das plantas no seu bolso? Então fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, você vai aprender como fazer o sachê energético para tratar qualquer doença. O que acontece, gente? Quando a gente faz um sachê energético, que nem é esse que eu tenho aqui agora, é, a gente consegue incluir no nosso bolso consegue incluir né, nessa trouxinha de pano aqui, parece um ovinho de páscoa de tecido. Dá para ver aqui? Então, vai dar para estar focando aqui, Gustavo? Então, Gustavo, tá pegando aqui? tá pegando? tá pegando? aqui ó. Então, você vai conseguir incluir aqui no sachê da FITO é, uma amostra de plantas, né? Para você conseguir levar essa energia aonde quer que você vá. A gente precisa entender que, independentemente da, da região, do lugar onde a gente esteja, é que nem aquele filósofo... Falava, né? Que ele, ele falava assim, não lembro quem que citou, mas ele falava assim, eu queria fugir de mim, mas onde quer que eu ia, eu estava. Então, onde você está, os seus chakras estão com você. E daí, não tem como você fugir para algum lugar onde você vai estar tá completamente sozinho. Porque onde quer que você esteja, lá você estará. E junto com você vai estar tá suas raivas, seus ódios, suas mágoas, seus traumas, seus bloqueios, ansiedade carência, depressão, tudo aquilo que a gente tem de inferioridade, de sentimento visceral, de sentimento negativo, de tudo aquilo que não tem dentro de mim uma resolução onde eu tenha transformado uma dificuldade, um desafio, um aprendizado, né? onde quer que você esteja, isso vai te acompanhar. E onde quer que você esteja com isso te acompanhando, os seus chakras relacionados a essas inferioridades, desequilibradamente também vão te acompanhar. O que a gente precisa entender é que cada chakra, ele está ligado a um aspecto nosso, né? a um aspecto humano nosso. Por exemplo, o primeiro chakra, ele está ligado à estrutura de vida, à segurança, ao medo ou não, né? à nossa certeza, ao nosso instinto de sobrevivência. Ele está relacionado ali, ele fica localizado na região do períneo, que é a pele, aquele espaço né? é, no nosso baixo ventre ali, que fica entre o órgão sexual, seja masculino ou feminino, e o ânus. Então aquela região ali, bem onde faz a volta, né, da parte da frente da pessoa para a parte de trás, é, é ali que é localizado o primeiro chakra, também chamado de períneo, é, relacionado a esses aspectos humanos que eu te falei. Quando na parte da frente, subindo um pouquinho na coluna, a gente identifica as nossas gônadas, que são os órgãos sexuais, são as glândulas sexuais, ali está relacionado, está localizado o segundo chakra. E está é, relacionado aos nossos relacionamentos. Relacionado ao relacionamento é bom, né? Associado aos relacionamentos, a nossa criatividade, né? A nossa capacidade de aproveitar os prazeres da vida. E tudo isso que afeta esse tipo de aspecto nosso, autoestima, prazer, tudo isso afeta e desequilíbrio o nosso segundo chakra. Subindo mais para cima um pouquinho, a gente tem o um terceiro chakra na região do estômago. Bem no plexo solar, na boca do estômago, na região do diafragma aqui. Está relacionado com o nosso poder pessoal, a nossa alegria na vida, a estabilidade emocional, a gente tem muito medo, ansiedade, sofrer por antecipação ou não, né? E está relacionado ao nosso pâncreas, que é o nosso a, é o órgão de choque do terceiro chakra. Subindo mais, a gente tem o quarto chakra aqui na região do peito, onde na hora master a gente bate, né? Dá os toquinhos na mão em formato de concha. E a glândula relacionada ao quarto chakra é a glândula timo, responsável pela nossa imunidade. E o quarto chakra está relacionado com compaixão, né, com equilíbrio, com o nosso amor, né, o nosso a, a relação entre o nosso eu terreno e o nosso eu divino, então tudo aquilo que afeta equilíbrio, imunidade, amor, é, rancor também, está muito relacionado ao quarto chakra, desequilibra ele. Então tudo isso relacionado a esse a esses aspectos, né, uh, vão impactar diretamente no nosso quarto chakra. Aqui na região da garganta, na tireoide que é a glândula relacionada ao quinto chakra, a gente tem Uh, o, o chakra laríngeo que está relacionado à manifestação à minha comunicação, à minha expressão à minha manifestação daquilo que eu quero nesse mundo na testa né, aqui em, na hipófise na pituitária a gente tem o sexto chakra, o chakra frontal que está relacionado aos nossos pensamentos ao nosso conhecimento, ao nosso discernimento e um pouquinho acima na pineal ou na epífise a gente tem o sétimo chakra que está relacionado à nossa Conexão à fonte divina, à nossa espiritualidade, a nossa fé. Uh, você percebeu que a cada chakra, foi falando uma glândula endócrina. Por quê? Cada chakra, quando ele está vitalizado ou desvitalizado, vai afetar diretamente na nossa nas nossas glândulas, no nosso sistema endócrino. Quando eu tenho um chakra vitalizado ou em equilíbrio, a, o trabalho das glândulas né, é feito de forma equilibrada também. Ou seja, tudo aquilo que eu faço está em equilíbrio, porque a glândula estando equilibrada, ela produz hormônios de forma equilibrada também e os nossos hormônios estando equilibrados, eu vou ter algo que eu chamo de saúde, algo que a gente conhece como equilíbrio, porque se os hormônios são substâncias reguladoras do nosso corpo físico, quando eles estão equilibrados, estão nos, nos, nos índices equilibrados, né para o nosso corpo físico, então a gente vai ter saúde. Quando o meu chakra está tá trabalhando além ou abaixo daquilo que deveria, as, minha, as minhas glândulas vão trabalhar além ou abaixo daquilo que deveriam também. Então eu vou ter o excesso ou falta de hormônio, e daí, pelo desequilíbrio do hormônio, eu vou ter um desequilíbrio do corpo físico, tanto por, tanto por excesso quanto pela falta do hormônio, e aí eu vou ter uma doença, eu vou ter um desafio, eu vou ter uma dificuldade. Onde que entram, então, o sachê fitoenergético e as plantas que a gente usa para fazer o sachê? Quando a gente consegue garantir o equilíbrio do nosso corpo energético, o equilíbrio do nosso campo extrafísico, ou da nossa aura, ou dos nossos chakras, que são os nossos corpos sutis, a gente consegue gerar equilíbrio nos nossos hormônios, porque lembra, o chakra está relacionado com a glândula e a glândula é o hormônio. Então, se eu equilibro o chakra, eu equilibro o hormônio e eu gero saúde para o meu corpo. Quando eu consigo equilibrar os nossos chakras, né, eu tenho plantas cujas energias atuam nos chakras, tanto para abaixar a atividade de um chakra hiperativado ou elevar a vibração de um chakra subativado para o equilíbrio, né, eu consigo gerar estabilidade, eu consigo gerar o equilíbrio que eu tanto preciso. As plantas elas atuam para isso, nem para superativar o chakra, nem para subativar o chakra. As plantas elas trabalham para trazer o chakra para o equilíbrio. Se está com excesso de energia, baixa um pouquinho. Se está com falta de energia, aumenta um pouquinho porque para a energia o que importa é o equilíbrio, né? é a gente oscilar o menos possível, é a gente não ter pico de depressão, euforia, depressão, euforia, felicidade e vontade de acabar com a vida, não dá, o corpo não existe, não, não resiste a isso. E quando a gente inclui as plantas né, uh, no nosso campo energético, a gente consegue gerar esse equilíbrio que a gente precisa no campo extrafísico para gerar o equilíbrio do corpo físico. Para a fitroenergética, a gente precisa entender que a doença não é um castigo, a doença é uma mensagem. Porque se eu sei que um chakra está relacionado com vários aspectos humanos, está desequilibrado, e quando ele, em desequilíbrio, me gera uma doença, pela doença, se cada chakra está relacionado a uma parte do corpo, onde uma doença me afeta, vai ser meio que um, um, tele, vai ser um sinal, né? vai ser uma referência do chakra que está desequilibrado. Então, quando eu sei que uma doença atinge o meu estômago, por exemplo, que fica na região do terceiro chakra, eu posso, por exemplo, entender que eu posso estar com ansiedade, que eu posso estar sofrendo por antecedência, que eu posso estar com muita raiva, que eu posso estar com falta de poder pessoal. Porque toda doença ela tem uma mensagem por trás. Então, sempre que a gente trabalha isso, identifica a doença como, não como uma punição, mas como um sinal de um desequilíbrio, então eu paro de sofrer pela doença e começo a trabalhar na verdadeira causa, porque é isso que a fita energética faz. Ela trabalha na causa da doença. Mesmo que você trate o sintoma, que é aquela dor física que você está tendo agora, com o um remédio, se você não tratar na causa, você apenas vai tapar o vazamento. Você não vai impedir que a água, porventura, pare de vazar, entendeu? Então, quando a gente tem uma doença no corpo físico, a gente pode tratar o sintoma, desde que a gente trate a causa junto também. Quer ver outra coisa? É por esse motivo que muitos dos remédios que a gente consome hoje no mundo, eles são desnecessários. Eu estou dizendo que o remédio não é importante? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitos dos remédios que a gente consome, é, eles tratam apenas o sintoma e não resolvem a causa. Nisso a pessoa se tapeia, achando que ela está tratando aquilo que está gerando dor nela, só que ela trata o sofrimento e não o motivo que gera dor, que no caso é o desequilíbrio. Então quando a pessoa ela trabalha né, aquilo que realmente está gerando desequilíbrio, ela atua na causa, que é o que a futura energética trabalha, é o que a fita energética proporciona para todo mundo. E daí eu te pergunto, né, você quer ir para o caminho da farmácia ou você quer vir para o caminho da floresta? Quando você começa a trabalhar a causa das doenças, ou seja, tratar a energia, para com a energia dos chakras equilibrados, as suas glândulas fiquem equilibradas, os hormônios sejam produzidos de forma equilibrada para você ter saúde no corpo físico, quando você faz isso, com a energia das plantas, você consegue... Sair do caminho da farmácia e vir para o caminho da floresta. E é isso que eu quero te convidar. Como que você faz isso? Usando a fita energética. Né? Quando a gente escolhe vir para o caminho da floresta, a gente escolhe resolver a causa. Mesmo que em paralelo a um tratamento fitoenergético eu tome remédios, eu usar a fito para tratar a causa da doença. Eu posso. E o sachê fitoenergético é uma forma da gente fazer isso. O sachê, como eu falei mais cedo, ele é uma forma da gente usar a energia das plantas para a gente andar com essa energia onde, a gente, onde quer que a gente vá. Quando o sachê ele é feito de um tamanho pequeno, né, confortável, sem ponta, sem nada que espete, quem usa sutiã, né, dá para colocar no sutiã do lado esquerdo. Homem, dá para colocar, né, ou mulher também se quiser, pode colocar no bolso da calça. O importante é a gente sempre andar com o sachê durante o dia onde quer que a gente vá. Porque daí a gente garante que a gente vai estar em contato com a energia da planta o tempo todo. Para a fitoenergética, não é importante né, que a gente necessariamente ingira a planta em si. Isso é fitoterapia. A fitoenergia é, possibilita que a gente use a energia da planta, mesmo que a planta não in, entre né, no nosso organismo. Eu posso apenas estar em contato, né, estar próximo aqui do sachê, que eu vou estar recebendo essa energia de equilíbrio. Então, como é que a gente faz um sachê? A gente usa né, pedaços de tecido, então aqui são tecidos de tricolino de algodão, é um tecido que eu gosto bastante para fazer sachê, e quando a gente faz o, o, o uso da fito com sachê, é importante que a gente faça no mínimo sete, que é para sete dias, tá? É, então eu vou pegar um sachê, cortar em sete pedacinhos, não tem um tamanho específico, ó. aqui tem cores variadas. Com tamanhos variados, que a Nath cortou. Foi você, né, Nath? <risos> a Nath cortou pra gente. Então, o que, que você vai fazer? Pegar sete. Pode ser um de cada cor, um de cada tamanho. Então, tenho sete aqui agora, né? Tenho sete separados, sete montinhos. E em cada um desses sachês aqui, desses pedaços de tecido, você vai colocar uma pitada de planta. Não precisa ser muita. É apenas um pouquinho no centro. Uma vez que você tenha feito isso, já tem vídeo meu aqui no canal, você vai unir as extremidades prender a planta dentro aqui de onde você colocou, é, prender o, o tecido onde você colocou a planta, amarrar com um barbante, que é simples de fazer, né? e vai andar com esse sachê durante o dia todo, que nem eu te orientei. Então quando a gente ativa o sachê, a gente possibilita que a energia da planta passe através do tecido do sachê para a nossa energia e com isso a gente consiga equilibrar a nossa energia e equilibrar os nossos chakras. E daí, equilibrando o chakra, eu vou ter a saúde lá no final. Dá para você incluir tudo aquilo que você quiser, qualquer tipo de tratamento para ansiedade, para medo, para mágoa, para enxaqueca, para dor de cabeça, para úlcera, para ovário policístico, para pesadelos, para dormir melhor, para acordar mais cedo, para ter mais qualidade de vida, para ter mais prosperidade, para o que você quiser, para ter mais autoestima para parar de ter tanto medo, para você parar de ser inseguro, é o limite, né? a sua imaginação é o limite para você bolar tratamentos. E tudo isso a gente ensina como fazer aqui no livro da fita Energética. Então, aqui através da energia das plantas, cada planta, cada uma das 118 plantas da Fito que o Bruno catalogou, você vai conseguir montar, aprender como montar o tratamento para, na prática, usar a energia das plantas para ter mais equilíbrio na sua vida. Uma vez que você tenha aprendido a montar um tratamento, você faz um sachê e usa ele no seu dia a dia, onde quer é que você vá, nas, dessas formas que, que eu te sugeri aqui, tá bom? Gente, sachê é uma coisa muito simples que você pode usar, sachê é uma coisa fácil que você pode fazer, é terapêutico, não apenas você andar com sachê, mas fazer sachê também, eu te confesso que é uma forma minha de usar a fita energética no meu dia a dia e faz, você não vai se arrepender, você vai dar conta de fazer, é simples de fazer, e depois que você fizer, você vem aqui nos comentários e me conta o benefício que aconteceu na sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.